Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l'invasore. oh partigiano, portami via. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Oh, partidiano, portami via, que me sento de morrer. You're more you're like bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, ciao, ciao. Tutte le que che passeranno, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, oh, le gentili che passeranno, mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo o fiore del partigiano, muito pela lì. Porto pela libertar! Olá nerd! Eu sou o Otávio Lelo, eu sou o Vini Rodrigues e estamos de volta. Esse é o nosso vídeo de retomada depois de um tempinho parados. E é também a retomada da banda Negraisco, banda que existe desde o final de 2008 e faz música de nerd rock e que está entrando agora no canal Nerdice para fazer clipes musicais. E para vocês que achavam que nós estávamos realmente em silêncio na pandemia, nós estávamos, na verdade, há praticamente um ano e meio encabeçando o nosso projeto mais audacioso. E vocês terão novidades sobre tudo isso agora em 2022 em todas as nossas redes. E se a gente não se vê até lá, um feliz Natal, um feliz ano novo e que a força esteja com, você. com vocês. <risos> ah, eu você? pera aí, pera aí. Não, Agora eu tô espontando pra caralho. Olá, nerds. Eu sou Otávio Lello. <risos> cara, não sei, deu um que Eu crise de riso agora, eu, tá? eu odeio quando isso acontece, caralho, eu nunca mais consegue parar, vai, agora vai uhum. caralho, acho que vai ficar dando crise <risos>